Não só agora que porque quiser prolongar a nós estamos aqui gente com mais um vídeo, e hoje, a parte final, a última noite, Five Nights, meu Deus, fazia um tempo que eu não gravava dessa série, mas calma que eu não dropei ela, eu tenho que jogar outro jogo gente, mas bora, hum, eu posso esperar um pouco né, gente eu já perdi a prática desse jogo,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 O microfone não tá gravando agora por causa do negócio, tá? Relaxa. Sabe o que eu acho que Voltando, gente. Meu Deus, que começo, hein? Porra! Eu não acho que eu vi o... O poster do... Do... Do Fred. Aí, caixa. Já? Mentira. Mentira, Chica. Nada. Gente, ele tá dançando, ele tá cantando para, ah, saiu os dois já, velho. Gente, eu tô com muito medo. Nossa, tô com um funk ali, velho. Oi gente, ainda é 12 horas e já gastei 10% de bateria, estamos bem? Não, vamos conseguir? Não também, o que, que a gente faz? Chora, por quê? Porque o jogo quer ser filha da puta com a gente Caralho! Ainda é 12 horas! Não, não gasta energia não! Que que é isso? Fred? Gente, eu tô com muito medo. Eu tô tipo, muito medo mesmo. Muito, vocês não tem noção como eu tô com medo. Tica, para de arrotar na, na, na, na, na câmera. Tá, o Fred não saiu. Me falaram que ele sai perto das três, né, gente? Que que é isso?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 Gente, não deu tempo de clicar. Ai, <risos> Ai que bosta. Água mineira. Água mineira. Olha, olha, olha, olha. Água mineira. Água mineira. Ah, Chica, sério. Chica. Oni, ó. Oh. Água, água, água mineral, gente, água mineral, querem me matar, olha a água mineral. Bonnie, tem água mineral na cozinha, vai lá! No salão de festas. Tem um nude meu. Uh -huh. Ele não gosta dos meus nudes. não posso ficar mais do que 5 segundos. Paga, fi! Ah! Medo Tá, o Fred tá ali aí tão aqui Os dois Fudeu, morri Não Ah já. já era, gente. Morri, vai, me mata. Ai, caralho, meu coração. Não tem ninguém perto. Nada. Nada. Gente, vai. Entendi o esquema desse jogo. As outras noites, gente, é só pra fingir que a gente é bom. Não, isso, isso, Ricardo, acaba com a energia de uma vez só Não sei onde tá o Fred Ele vai aparecer, eu tô vendo que eu vou morrer com ele Ai, Tico, você é seu sexo com as câmeras, velho. Meu Deus, é uma... Gente. Ah, mano, de novo não consigo. Então o frete tá parado ali, gente. Lá vem. Quando a câmera pifa é porque Tix está fazendo sexo com a câmera. Gente, eu vou morrer essa. Essa daí eu já aceitei. O bicho tá muito agressivo. Sei lá uh -huh. Uh -huh. Gente, eu vou morrer pro Fred Sai daqui. Fred! oh, oh, ei, ei, oh, ei. Que eu não morra antes. Que eu não morra antes. Que eu não morra antes. Ai, glória, por favor. Acab... eita porra Ai, já deu 30 minutos de fucking gravação a câmera vai acabar a bateria e eu não enfiando a câmera naqueles lugares do que do que o Bonnie mano ele que tá acabando com o meu jogo é tipo sei lá ele fica e fica é isso, olha ah, ele não vai sair, gente É trapaça, é isso Obrigado boy. Tá bom, Tica, já pode tirar a câmera do lugarzinho <risos> A gente, mano, está começando a ficar ruim Cadê você, Fred? Tica Meu Deus, segunda vez já Aqui não, gente. Eu perdi o Fred. Não vou, não tô conseguindo achar ele. Eu vou achar você, Fred. Achei ótimo. Olá, Fred. Foda que os caras ainda escondem o Fred de um jeito, é tipo. Acho. Fred! Peraí, era ele ali? Ó, lá vem o Bonnie de novo com a sua zoeira. Ai. Música. Pisca. Gente, a gente vai conseguir, eu acho. Tô cantando vitória muito cedo. Ai meu Deus! Que pressure! Pressure! Vai acabar minha luz! Vou tirar! Gente, eu não vou nem olhar. <risos> Ai, por favor, jogo Scott Calton, criador do jogo, senhor. Ai meu Deus, gente, conseguimos! Conseguimos! Gente. Eu ganhei te sem te eu... ter pedido Gente, eu não vou fazer a sexta-noite não Não vou Não vou, gente Sinto muito Sinto muito Talvez eu possa fazer um dia Mas não agora Sério Foi Uma hora de gravação, gente Pra esse caralho Eu quero ver o dois Eu tô, eu tô lascado no dois Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado eu Tentei né? eu Tentei Me divertir me Divertir vocês é, Deem like Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Não esqueçam de comentar Dá um like aí Pra ajudar o canal Passar no Twitter pros seus amigos Caralho Olha ele Se matou ele é muito lixo, não sabe jogar FnF. Eu sei. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou. Noite 2 e 3, não devemos olhar pra cá. Porque se nós olharmos, nós ativamos o Fox.